Nunca esquecido, da internet, existe um jogo chamado Atric. Fundado em 30 de agosto de 1997, repleto de hardcore fans, chegou a ser nos anos 2000 o maior Massively Multiplayer Online Football Management Game com mais de 1 milhão de utilizadores em todo o mundo e mais de 40 mil em Portugal. Hoje, sendo uma sombra do que já foi, reduzida a 200 mil utilizadores globais e 6 mil em Portugal, o Atric continua vivo e economicamente viável. Este sucesso tem por base o facto dos donos terem conseguido criar longas relações com os seus utilizadores apaixonados, não só pelo jogo em si, mas muito também pela comunidade feita essencialmente de jogadores com vários anos de jogo, que resiste nesta espécie de fóssil vivo da internet 1.0. É um dos poucos jogos com esta dimensão que se mantém fiel, a não favorecer o sucesso de quem suporta o jogo financeiramente. E sendo arcaico, é desafiante o suficiente para satisfazer um público-alvo que gosta de projetos a longo prazo e que prefere uma gratificação no futuro devido à sua sua capacidade estão no passado do que uma satisfação instantânea digna da experiência de jogo contemporânea. No arquivo HT, olhamos para acontecimentos marcantes na história da comunidade portuguesa. Diversas são as histórias que marcaram a comunidade ao longo dos anos mas muito poucas foram as que transbordaram o jogo em si chegando à comunicação social. Hoje, vamos olhar para a história do Atric Café e de um utilizador chamado Green Devil, uma história que a maioria da comunidade portuguesa consegue contar, mas nunca de uma forma detalhada. O Atric Café conseguiu recolher 1.2 milhões de euros em investimentos que acabaram perdidos ou não num incêndio de médias dimensões. Afinal, o que aconteceu? Atricafé, Café. A história completa.